Eu guardei uma história bonita do Sul-Américo. Aqui de Cristais Paulistas. Você pode vir aqui. Américo Duque Tomé. Tomé. É um marceneiro. E tem um... Me deu o telefone dele. Coisa boa, viu? Um dia abençoado. Hoje. Dirigindo a frente. Eu vou filmar até a saída lá. Porque eu também não dei muito recurso aqui, mais vai continuar a filmar. Aqui, ó, claro que eu passei, mas eu dei um retorno ali e ó, aproveitando para fazer os registros dessa entrada. Aí, ó. Gente, Agora estou saindo, acendeu o farol, do carro, que está na rodovia e vamos para... Isso aqui é saída de casa, de Cristais Paulistas. Eu vou filmar até lá. Aqui tem uma pista para andar, caminhar. E bicicleta também, muito bom. Só que já merece filmar. Estou sempre falando da pista dupla Porque depois que a gente anda Pista toda, dá mais segurança Esse é o portal da cidade é a Entrada Maria do Zé Augusto Madeiras onde aqui o trio serraria Teca Madeireira Vou só dar um giro ali na rotatória pra gente ver que aonde nós estamos saindo aqui: águas quentes, a divisa de Minas. Né, então vamos voltar aqui porque ó, o café chegando aqui na beirinha do, de Cristais Paulista, café bom demais, certo? Aqui vai eu vou voltar a. Ah, Estou ah, fazendo a. Ah, Aqui é o, a cana A rotatória Por dentro da rotatória só tem O um, um Cristo aqui Cristais Paulista dá então, vamos virar E vamos direção a Franca agora Isso aqui é cristais A madeireira aqui muito grande, José Augusto, o pai dele está com 96 anos, 95, Esmar Jacinto, o avô que doou as terras lá do Parque Vicente Costa, em Franca, Agora vamos pegar o Cândido Porto. do trevo esse trevo ficou muito bom eu tenho um vídeo aqui, quando estava fazendo muito bom para a gente, olha os, os caminhões bacana Fazer o balco para a gente. Franca e Pedregulho, cristais Paulista, Elas estão indo montar. Franca. Cristais paulistas e Pedregulho para lá e Franca para cá. Franca. Um armazém grande de, da coca -Pec. Armazenar a safra do café. Aqui já é pista dupla. Essa pista dupla vai até São Paulo dupla e vai ao Gol Verde Coca-Pec. Vou filmar mais aqui a parte. Ribeirão Corrente, 5 km para 57 57, Ribeirão Preto 92 km. Direção a Franca. Ah, lavoura é de café grande. Cândido Portinari Artista Muitos desenhos em Batatais e Brodowski Uma história muito bonita A Cândido Portinari Duplicado Até na chave da Taquara na Entrada para Ribeirão Corrente Precisa de chegar até Para frente um pouco Agora eu esse pedaço aqui, registrando essa duplicação. está livre atrás, eu estou eu não preciso de ficar correto eu quero filmar paineira paineirão paineira centenária este tinha 9 km batataia 53 e 88 Tá vindo um caminhão lá mas eu vou ó essa paineira 100 anos, mais de 100 anos. Eles fizeram a volta por causa da paineira. O respeito a essa paineira centenária. o que eles fizeram, Você que é francano, que mora em Brasília, que é do o meu amigo, Doutor Amil do Rosa. Ah, é. Vamos sua cidade. A Doraça está da Teresinha, que é da esquerda O transitar livre, vou passar aqui, porque o senhor ultrapassa esse caminhão Na cante do cortinário, até lá no shopping, mas vai dar tempo de chegar lá. O próximo bairro é São Sebastião, Vila São Sebastião estação 40 e poucos anos que estava no seminário, é dia de São Paulo, de Campinas a São Paulo, a gente viu uma pista dessa assim, estava todo Cheguei em Franca, era tudo na pista única. Ribeirão presa da Franca, com a fileira de eucalipto de um lado e do outro da pista. Agora tudo pista dupla até São Paulo. A população cresceu é muito. Aí, ó. Entrando para Restinga. São Sebastião, vila. Região norte do estado do Mar. Joaquim, aqui é o hospital São Joaquim. Ele... A estação fica à esquerda Mas eu vou passar no shopping e descer para casa Vou de casa Graças a Deus uma viagem muito abençoada Eu vou tirar aqui que a gente vai ver o shopping de Franca. O lotado começa melhorando, está reagindo muito bem. Depois da pandemia. E nós estamos torcendo aí para Bolsonaro continuar. Precisa. Essa região aqui vai ter que ter 70 a 80% dos votos Se Deus quiser que tem a